interdependência. ter né? está brincando dizendo, olha, a área que ele procura a venda é disso Mas é, então, é, a gente tem que juntar isso com essa agenda de recuperação florestal e de rede para entender o conjunto quando achei a Sheila fala eu não estou agora questionando os dados ela a, a, a fala de 54 uh, ou 56 milhões de hectares como Uh, cenário né? uh, de, um, de um dever de casa que a, que a pecuária vai fazer não, não só por razões ambientais mas por razões próprias de se estruturar, de ter mais, de, mais, mais produtividade, quem é daqui do Pará, quem é do Acre, sabe o que é o drama de ter muito boi para pouca carne né? Nós temos uma grande quantidade de boi, de boi né? na, na, na Amazônia Mas nós temos uma produção de carne pífia E o que é interessante é que aquele é, gráfico que ela mostrou hoje, né? Da do, do diminuição com, do desmatamento com, com, com, com, junto com o com, com aumento do rebanho Se você fizer, aliás, essa é uma coisa que depois temos que comparar se você fizer uma outra linha, que é aquela não só do aumento do rebanho, mas é do aumento da produção em toneladas de carne, aquela linha da produção em toneladas de carne ela está ainda acima daquela do aumento do rebanho. Ou seja, o descolamento do desmatamento. Com a produção. Por quê? Porque se acaba, numa, num modelo mais intensivo, melhorando a taxa de desfrute. Ou seja, se mata o boi mais jovem, ele chega ao peso mais jovem. Então, uh, qual é a grande diferença entre Estados Unidos, Eu estava falando outro dia com o presidente de uma grande empresa uh, que, vamos dizer, tem suas operações tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, né? E, bom, vocês já entenderam qual é que é, mas uh, aí uh, ele dizia o seguinte, ele dizia, qual é a diferença entre minhas operações aqui e lá? Uh, Aqui eu, tenho, aqui eu lido com grande quantidade de boi, mas para uma produção de carne pequena lá eu lido com menor quantidade de boi muita, e muita carne. Eu sou mais lucrativo lá né? é, é, é, do que aqui. E é óbvio. Então esse é, é o grande desafio econômico, inclusive, da Amazônia. Então se nós juntamos essa operação dos 56 milhões de hectares. Toda a área de soja, Yuri, hoje chega quanto no Brasil? 20 milhões? 21? Uma coisa assim? É, é, em todo o Brasil, não só da Cartier, de toda a área de soja para os chineses, para as coisas, é, estamos em 20. Né? Nós estamos falando aqui de 56. Então, você pode... Em tese dobrar a área de grão, você pode ter 30 milhões de área de recuperação, que significaria é, 300 mil quilômetros quadrados, ou seja, equivalente a todo o desmatamento de 95 para cá quer dizer, 20 anos de desmatamento inteiro, você pode ter uma área equivalente de recuperação para fazer frente ao passivo do Código Florestal. Ou seja, alguma vez você tem obrigação de fazer por lei, em 20 anos, você pode fazer, né, é, na realidade, oferecida, vamos dizer, por essa, por essa, é, por essa operação. Então, para quem discute rede, e para quem descontinua o padrão tecnológico, de novo, vamos pensar nos chineses, nos americanos, os produtos que vamos oferecer para eles, para eles cumprir a coleta. Nós temos uma oportunidade, né? vocês que constroem cenários ah, ah, ah, de rede, para uma operação que não é só de desmatamento Zé, mas uma operação de recuperação expressiva sem precedente no planeta, ou seja, de captura em cima de uma perspectiva de 30 milhões de hectares ao mesmo tempo que você aumenta a área grande. E por que aumenta o PIB agropecuário lá? Porque, obviamente, a agregação que você tem na trans... tanto no, mais agregação na parte de, de pecuária intensificada, quanto mais agregação na parte cedida pela pecuária a usos mais agregadores, obviamente, hectare, como é o caso de grãos ou de, outros, ou, de, ou, ou de outras culturas. Então você tem, e aí vem né, a arrecadação uh, de impostos, aí vem outros uh, benefícios sociais que os Estados podem entender muito praticamente qual é o benefício desse, dessa, dessa transição. Então é sobre isso que eu gostaria um pouco de ouvir as perspectivas nos diferentes estados, entendendo que tem estados que tem mais para recuperar e tem estados que estão mais no lado, como é que vocês chamam, do estoque. Né? É, bem, bom dia, é, Mariano Senado do INDESA e também faço papel de coordenador local do GSEF no Brasil, a discussão trabalhando com os estados já há um certo tempo. É, no dia de ontem, a gente teve uma. uma... O dia inteiro praticamente foi focado é, no desenho dos programas estaduais de rede. Vocês sabem, tem diferentes avanços é, em termos de programa de rede entre os estados de ESEB. Já tem o ACRE, que está lá na frente, já tem toda uma legislação, um acabou institucional para isso, já conseguiu captar 30 milhões de euros através de um acordo com base em resultados ou seja, o Banco Alemão paga o Acre com base nos resultados de redução de emissões em cima de é, toneladas de carbono que é descedam. Esse é, é, é o estado máximo de avanço de programa estadual, não só no Brasil, mas no mundo. E tem outros estados já em processo de elaboração de suas legislações e avançando com seus programas. Durante a tarde, a gente teve uma discussão muito focada em identificar quais são os desafios para que estados possam avançar mais nos seus programas. E um dos principais desafios foi a falta de recursos, a falta de é, vontade política é, dos governadores, vamos dizer assim, em emplacar essa agenda, por existir hoje, é, infelizmente, uma situação de falta de regulamentação do RED no Brasil, falta de regulamentação do RED na comissão do clima, e isso acaba impondo uma série de dificuldades. Quando vocês mostraram o gráfico né, da redução do desmatamento e do aumento da produtividade, eu acho que esse gráfico é muito interessante, mas falta um componente desse gráfico, que é um subproduto muito importante que foi gerado nesse aumento da produtividade e redução do desmatamento, que é a redução de emissões de carbono. Está diretamente apelado à redução do desmatamento, obviamente. Mas o fato é que essa redução do, do, das emissões de carbono foi gerada de graça. Ou seja, ninguém vai discordar que a maior parte da redução do desmatamento no Amazonas nos últimos seis anos foi gerada por políticas de comando e controle, implementadas pelo governo federal e pelos governos estaduais. Também há consenso entre os estados aqui é que a vontade política que gerou essa redução de emissão, pode-se dizer é, seja direta ou indireta, é, é, intencional ou não intencional, ela tem diminuído. O reflexo imediato dessa diminuição foi o aumento do desmatamento no ano passado, e o aumento do desmatamento, sucessivamente, esse ano. É, sem aumento de riqueza, dificilmente a gente vai conseguir sustentar, politicamente, o um investimento em contínua redução do desmatamento. Ou seja, é o, é o tal duelo que falta no PPC da Federal e nos planos de controle estaduais, que é o de aumentar a qualidade de vida, aumentar a geração de renda, aumentar o desenvolvimento econômico. Está falando de uma região de 60% do território nacional que gera apenas 8% do PIB. Não tá aí, a eu colocou com todas as palavras, o quanto é difícil você promover essa transformação um sistema de alto impacto ambiental e baixa produtividade para um sistema de alta produtividade e baixo impacto ambiental. Custa caro, é, é mais caro, né? O modelo que está presente hoje na Amazônia não foi gerado por nenhum tipo de irracionalidade. Foi simplesmente uma conta de papel que qualquer produtor faz que é mais barato desmatar para produzir. Do é, que reformar, de é uma série de coisas. Aí a pergunta que eu coloco para vocês é Visto a intenção dos estados em implementar seus programas de redução do desmatamento. A ausência de mecanismos de financiamento desses programas. E aí eu acho que falta um elo, e essa é minha pergunta para vocês, como é que o é, um setor né, privado, por exemplo, uma grande empresa, é, tá voltada para cadeias produtivas sustentável por exemplo, no caso da Soja, no caso da Cargill, entre outras cadeias que vocês estão. Como é que vocês poderiam trabalhar com os estados? Qual que é o elo? Porque é, eu tenho visto muito essa, essa discussão das é, rodas, das mesas redondas, seja de carne, seja de, de óleo, é, e eu vejo que isso parece é, não haver uma conexão direta com os Estados. Talvez porque vocês, de fato, trabalham direto com o produtor, né, em relação ao Estado, geralmente, é de pagar imposto, enfim, fazer tudo dentro da lei, mas existe uma, uma aproximação conjunta do trabalho. Então, como que poderia é, se pensar uma forma de... E ter como principal é ordem de ligação esse ativo, esse ativo que foi gerado, são as reduções de emissões, 4,2 bilhões de toneladas nos últimos seis anos, o maior esforço de redução de emissões do mundo e que infelizmente hoje não está sendo pago. É um abacaxi está sentado no Ministério do Meio Ambiente, está sentado no colo de todo mundo aqui que trabalha com o meio ambiente nos estados e que quando vai falar com o seu governador, o governador fala: legal essa agenda do carbono, mas. Né? show the money, como é que a gente vai ver isso aí virar investimento, emprego, renda e tudo mais. Como é que o setor privado pode se aproximar dos estados para tentar é, desenvolver essa linha? Bom dia, sou Brenda de Amazon. É, eu tenho uma pergunta para os dois. É, vocês, algum, acho que a Sheila falou um pouco dessa questão de pagamento de serviço ambiental, é compensação e acho que a minha dúvida é um pouco em relação a essa questão de compensação da recuperação de reserva legal. É, entender um pouco se existe alguma movimentação das empresas que estão no grupo e também agindo, enfim, em empresas é, em relacionadas à saúde de pecuária para exigir comprovação de regularidade de reserva legal. É, porque uma coisa é você exigir o CAR, né? é. digamos assim, que a gente sabe que o CAR em si não está mostrando se a pessoa está ou não adotando alguma prática ou de compensação ou de recuperação ainda. Né? Acho que ele vai evoluir para isso, mas uma vez você premova no CAR e isso ainda não está muito claro. Mas se existe alguma movimentação de, das empresas de começar a olhar para essa questão de além do carro de, de, de verificar se, é, digamos, a reserva legal está é sendo compensada ou recuperada, se houver é passivo, né? É, a outra pergunta, e aí relacionada bastante a essa questão de compensação e recuperação de reserva legal, eu escuto um pouco, eu tenho estudado um pouco essa questão, por exemplo, de cotas, de tal, ambiental, e eu escuto um pouco algumas pessoas falando, ah, quem, quem planta soja vai preferir compensar, pagar alguém porque não compensa recuperar a sua área. Mas na pecuária, vai, é melhor a pessoa recuperar porque a pecuária... Em grande parte é improdutiva, então não, não vale a pena para o pessoal pagar alguém, é melhor ele botar cercado e deixar a área receita. Vocês têm essa percepção também, assim, que, que vocês encontram, de, de repente na área do solo de vai ser mais frequente ver alternativas ligadas à compensação de reserva legal, à cota de reserva ambiental, à servidão ambiental, enquanto que na pecuária talvez esse tipo de instrumento não seja tão utilizado? Isso é uma coisa que vocês começam a escutar. E finalmente a última pergunta. E aí também, olhando os dois, é se vocês têm percebido alguma iniciativa para privilegiar a compra de fornecedores que adotam práticas de, de baixo carbono. Então, porque de novo, uma coisa é você exigir, por exemplo, ah, tem que estar no carro, tem que ter um o presidente mas isso não significa que a pessoa está adotando práticas, digamos, é, de baixo carbono. Então, se existe já alguma conversa, talvez, colocando esse... Assim, de privilegiar e dar preferência para aqueles que comprovadamente estão usando práticas de né, redução de emissões. Quando a gente fala de RED, eu acredito que tem dois, dois vertentes: tem o RED que está mais focado na questão de políticas públicas e tem o RED vinculado à cadeia de suprimento. Eu sei que não tem nomes diferentes, é, mas a forma que essas coisas acontecem são completamente diferentes. Uma coisa é você estabelecer uma política pública que é, promove algum tipo de compensação financeira, para o produtor que tem a, a área dele vai ficar mais mas a outra coisa é você criar um mecanismo financeiro que faça sentido do ponto de vista do produto em si e aí quando você olha as cadeias de suprimento que estão aqui, eles são commodities são regulados pelo mercado internacional o preço da soja que você paga aqui hoje é o mesmo que paga em qualquer lugar, inclusive nos Estados Unidos o que muda é o custo que você teve, então o preço é estabelecido pelo mercado, o custo da soja é estabelecido pela sua produção, da soja, do milho, qualquer coisa. E quando você olha por essa perspectiva, o desafio na verdade é como é que a gente, quando pode aumentar a lucratividade e tudo mais, e os ganhos do produtor rural, é como é que você reduz o custo dele para que ele tenha uma maior margem de lucro, porque o preço é dado, todo mundo o preço, o e aí que entra o problema do hedge em si, o problema não é um problema, mas a oportunidade é outra visão que precisa ter. Você não consegue criar de hoje, pagar preço, pagar um adicional pelo carbono, porque isso entraria em custo para alguém na cadeia. É um custo para alguém na cadeia, cuja rentabilidade, a capacidade de energia está na redução do custo, efetivamente. Para você agregar mais um custo, você não mexe um preço, você não pode agregar valor o valor do isso eu estou falando para commodities, tá? é mais produto a é caráter. As grandes commodities, lá para pecuária e tudo mais, você não agrega valor no preço do produto, mas agrega custo. E, basicamente, o que você está dizendo é que eu estou tirando a margem de lucro do carro. Então, qualquer pessoa, ponta de pão, vai saber que não vai adicionar nesse caminho é, de aumento do custo da cadeia em si. Então, acho que o grande desafio é como é que a gente passa ao contrato, como é que a gente consegue encontrar as oportunidades de redução de custo que vão gerar, de fato, um crédito que pode ser compartilhado para quem não fazer serviço ambiental. Agora, do ponto de vista do produtor, eu quero me alongar muito nisso, mas quando a gente fala de reserva legal e cota de reserva ambiental e tudo mais, eu acho que faz muito mais sentido do ponto de vista hum. prático as cotas de reserva ambiental para a questão dos negócios, da produção agrícola, do que o RED em si. O RED é um som. Quando a gente criou o GTPs, eu posso dizer que eu estava trabalhando a uma Marte, né? Então, água lá atrás. A gente falou que tinha que ter uma compensação ambiental, e ela vai falar, mas não faz sentido para cara preservar porque que não é legal. O mundo, né? Ele pode abrir mais e poderia ter uma capacidade maior. Mas como é que a gente incentiva ele a fazer isso? Eu acho que as cotas podem ser um mecanismo de RED para produtores rurais. Desculpa fazer quase que eu inferência aqui, mudando o nome de Red para a CLA, mas o um, um mecanismo de compensação acho que o CLA vai se viabilizar muito mais facilmente do que o Red em si, porque a gente tem uma questão de crédito de trading, você troca um valor por um produto e é muito mais fácil você materializar isso. E eu acho que era isso, mas... Tá? a relação com os estados eu, mesmo, mas, pergunta, eu não lembro mais qual perguntando com o empresário mostra as coisas o setor produtivo está ganhando aumento da produção é o da que está gerando um ativo que é a redução mais está pagando isso é a população e as forças dos governos estão investindo nisso isso está sendo assim, transformado retransformado reprocessado em para continuar dentro esse cortes de redução, o resultado imediato é o desmatamento do Como é que o setor privado pode apoiar se com os governos atuais que é isso que faz para fazer esse redução Para em cima, né, com o eficiência do carbono, poder ajudar a estruturação do programa central. Ah, eu, eu. E aí, só só isso ser relacionado ao Pode ser, por exemplo, carne de desmatamento, sódio. Eu acho que ninguém vai alcançar nada sozinho, de novo, foi o no final da minha apresentação. Eles precisam trabalhar juntos, não tem como isso acontecer. O principal problema que a gente vê hoje, que a gente observa hoje no mercado internacional de commodities é que o Brasil carece de uma imagem condizente com o esforço que faz. Esse é um ponto. Todo mundo que está fora do Brasil, todos os mercados internacionais, quando olham para o Brasil, acreditam que o Brasil... É uma porcaria, que ninguém atende a lei, que aqui todo mundo desmata tudo, e que esse país aqui não, não cumpre absolutamente nada. Com a insegurança jurídica, a falta de cumprimento da lei gera um tipo de reação no mercado internacional que nos impede de fazer uma pulsão de coisa. Por exemplo, hoje, falar de, de pagamento de prêmio por soja ou sólido, que é tipo de grão, zero, simplesmente impraticável, porque o consumidor internacional vira para mim, mas o cara atende a lei? Ele tem 90% da reserva do lugar? Eu vou dizer que não. Ele é, às vezes nem sabe Então, na nossa visão, qualquer mecanismo de de que a gente queira ter de ação privada, está prelado dentro desse mecanismo todo, ele passa pela regularização ambiental. O cara, ele não é a solução final, mas ele é o ponto mais eu acho honestamente que é o ponto mais importante, porque ele vai dar nova CPF para quem fez, fez a coisa errada. E isso permite, não só que o governo tome atitude, mas que a indústria faça o mesmo. Então, hoje, ninguém consegue desmatar e sair é impune. Tem uma imagem de satélite, mas, pera, que o cara matou, só que a gente não sabe quem é. Se nós soubermos quem é, as coisas vão andar de outra maneira. Vamos pelas... trabalhar com os Estados. É... Eu adoraria que a gente pudesse é, trabalhar discutindo políticas de incentivo para a intensificação da pecuária em todos os Estados. A gente começou a fazer um exercício com o Acre. Tudo bem que o Acre está lá na frente, etc., mas não importa. Eu acho que todo mundo que está em diferentes estágios de, de discussão da, dos seus programas internos, para a gente interessa. Então, nós tivemos lá, o Acre falou, nós vamos construir um subprograma programa pecuário. Eu fui duas vezes para Rio Branco e na segunda vez levei o JBS. JBS abate lá. Como é que a gente não um sei, a gente não tem respostas mas a gente tem uma disposição uma disponibilidade e interesse de construir esses acordos é, regionais estaduais então conte conosco estou aqui colocando hoje a TPS claro que como secretariado nós somos quatro, mas vou dar o exemplo de novo do Acre quem está lá no Acre? JBS, a Dow, a Stores, são essas empresas que têm interesse em aumentar a venda de produto para intensificação? Vamos, olha na nossa lista de associados, vê quem são, quem são os representantes da iniciativa privada ativo no seu estado, me chama que a gente vai levar essa turma lá para discutir. É interesse de todo mundo que exista um programa de incentivo no, em cada estado. É, é, com a, com, de acordo com as, as situações do Estado né? então isso é uma disponibilidade nossa Brenda, difícil né? as perguntas que o Yuri falou é, eu vou tentar de novo ter um, um, um, uma resposta pragmática o CAR por si só já é um esforço monumental que a gente precisa fazer nos próximos dois anos é claro que a gente sempre tem que olhar na frente, eu adoro ser de fronteira, eu adoro ser visionário, acho que é legal isso, mas assim, pragmaticamente a gente precisa focar as nossas energias no carro. E o setor, as empresas, tanto o comércio como a indústria, estão olhando prioritariamente o carro. Então essa é a nossa agenda. É claro que a partir da implementação e todo mundo com seus caros, nossos 5 milhões de propriedades, que não é um esforço fácil em dois, um ano, dois anos, vamos pensar já na, na, na postergação do prazo. É, bom, os sistemas de monitoramento que a gente tem, é, a própria indústria, a gente tem JBS, Marfrig, Minerva, BIEC, com sistemas de monitoramento remoto é, grande já em andamento o próprio McDonald's, o Walmart também com seus, suas plataformas de monitoramento remoto olhar a reserva legal e o que foi combinado nos prazos se está sendo feito, é o passo seguinte mas assim, a gente não consegue atropelar essa agenda a gente precisa, a gente precisa ir subindo degrauzinho por degrauzinho e que Cada legal desse vai estar exigindo um esforço monumental de todo mundo. Custo de CRA por custo de reserva legal, e recuperar. De novo, continha. É aquela continha que a gente fez. Esse ano a gente fez um workshop de CRA. Como é que faz? Como é que não faz? Muita dúvida. Enquanto isso não estiver amplamente regulamentado, funcionando, a gente não vai saber. E aí, quando isso estiver tudo pronto, quanto custa uma CRA? Custa mil. Quanto custa para eu Não é, de novo, um, um, uma decisão é, romântica ou apaixonada de preservação ou de é um custo. É, é um mecanismo que eu vou usar conforme for melhor. Os dois seminários que a gente é, fez no Arco foi fundamental para dar os subsídios para a elaboração do subprograma. Então é importante também estar né, tá socializando aqui com os estados né, o passo a passo para a gente poder trabalhar nas suas regulamentações, para que é, a gente possa, então, ter o GTPS ou outras instituições que venham a garantir os avanços e as implementações dos processos. Né? Então, a gente realizou os dois seminários com esses subsídios, a gente está na fase agora de elaborar o subprograma, que deve estar sendo detectado até o final do ano pelo governador, com um o subprograma, a gente vai estar convidando novamente a TPS para a gente poder estar interagindo agora, é, já com uma base normatizada, institucional, para a gente, então, avançar nesses processos de incentivos aos serviços ambientais na pecuária sustentável. E eu, eu considero que isso vai dar um resultado muito positivo né, no estado do ar, que também vai para que e motivação para que outros possam replicar... Né, essa essa iniciativa então é, isso faz parte do processo, o importante é que a gente está nessa comunicação e está fazendo também esse intercâmbio para que a gente possa né, encampar e trabalhar nessa linha é, ontem eu estava comentando com, com a Sheila a ideia não é excluir nenhum ator relevante do processo, mas incluir para que todos os beneficiários eles possam estar vendo o seu caminho para a gente estar fazendo esses incentivos ambientais estarem alcançando seu objetivo principal, que é a redução do desmatamento, mas com todas as salvaguardas socioambientais né, que são imprescindíveis dentro dos programas. Bom dia, meu nome é Neila Cavalcante, eu sou do Centro Estadual de Unidade de Conservação do Estado do Amazonas. Em relação aos passivos ambientais e às cras. É, nós temos recebido uma grande demanda de consulta, é, um estágio de consulta, principalmente do Estado do Mato Grosso, em relação à compensação das reservas ambientais. Então, é, em relação às falas que vocês tiveram, que a gente tem que recuperar as áreas, tem que incentivar as áreas, eu fico me perguntando se a gente não está desincentivando a recuperação de áreas, uma vez que a gente está incentivando... Então, é, adquirir áreas para compensar aquelas que o custo é muito alto para recuperar, isso não seria um desincentivo? Eu acho que fica até com o meu comentário final. É, o que a gente está falando é que CRA, RED, precisam se tornar mecanismos econômicos. E isso significa que precisam ter uma lógica econômica por trás de como eles estão sendo construídos, pra é que ele tenha perenidade, pra dependa, por exemplo, de um grant, ou de um fundo um, alemão, que é um consumidor brasileiro que está lá se sentindo culpado porque compra carne que vem da Amazônia. É, e aí, quando você fala de como o CRA pode ser o mecanismo, e se faz sentido ou não, ou tá desincentivando ou não, a grande verdade é, depende, porque o que o produtor quer é manter as suas áreas, ou as áreas que têm alta produtividade. Por exemplo, no cerrado hoje, onde tudo soja, não faz sentido você pegar uma área que hoje é altamente produtiva, o soja com um solo perfeito, já está aberta, já tem uma floresta lá, certa, deixa o cerrado ser ali e pega uma outra área que é muito ruim, que o solo não é bom e vai tentar plantar ali. Então a lógica do CRA ele, ele, ele chega para resolver esse problema, se você tem área boa, e ela faz sentido do ponto de vista produtividade, ela já é boa para isso, está ali no fluxo logístico e tudo mais, você mantém e compensa em outro lugar. Agora, eu não acho que desincentiva, porque eu acho que vai ter lugares em que vai ser muito mais fácil você fazer o um cercado e deixar a área Sim. se recompor sozinha. Eu acho que na Amazônia a gente tem testado isso, a TNC A TNC, tem regiões que é muito mais barato para só cercar, deixa a floresta regenerar e ele compra uma área de pecuária, que é o que está acontecendo com a sorte. Toda a expansão em Santa Rita, dado o nosso mesmo, aconteceu sobre a área de pecuária deixando é acontecer. então concluindo, eu, Mariana, queria fazer um comentário eu também que acho que ninguém tocou. Acho que tem um, um detalhe, mas é um detalhe que pode ser importante por conta dos estados. Os é, Estados têm também um instrumento próprio, que é a tributação, que pode ser muito importante. É, vejam o que ocorreu com o Mato Grosso do Sul, que é um Estado que transformou de forma radical toda a sua cadeia pecuária, né, não só no campo, mas com a indústria também, a partir de um pequeno instrumento tributário, que é aquela lei do, do ICMS, do vídeo do, do do precoce vinculado a alguns indicadores. Foi é uma revolução tecnológica, produtiva, que hoje gera, inclusive, impostos para o Estado muito mais do que custou incentivo. Qualquer um diz um grande sucesso. Bem, é possível fazer isso? Você não precisa nem necessariamente cobrar imposto imediatamente diferenciado. Essa é a melhor notícia. Você pode anunciá-lo só, Você não cobra mais de ninguém, você não, você não faz renúncia fiscal, você não perde a arrecadação, você não onera o setor cobrando mais, simplesmente você anuncia que em dois anos você vai começar a usar um determinado indicador tributário para, por exemplo, vinculado à taxa de desfrute, vinculado a uma série de coisas, agora não entro no, nos detalhes. Isso é suficiente para fazer com que o setor se adeque àquele padrão, faça os investimentos. Ou seja, aquilo que quando ele começa a entender que se ele investe nos 600 hectares mais do que é, no outro, porque assim ele vai produzir mais produto, não é que simplesmente hoje ele faz uma conta lá, simplesmente assim, flat, como estacionamento de boi, entendeu? Como estacionamento de boi, é, que é o que hoje ele é remunerado, é, por isso ele pensa assim, compensa mais, ele já é um retorno no primeiro ano, etc. Mas como produtor de carne, aí ele precisa fazer de qualquer forma uma série de investimentos dentro dos 600 hectares, ou dos mil, se ele abrir mais 200, que, que ele não escapa daquilo. só que hoje ele não enxerga isso, se ele enxerga um instrumento tributário lá na frente que vai premiar ele se ele fizer um ou penalizar ele se ele fizer outro mesmo que hoje isso não aconteça, só como perspectiva ele já vai se adequar a fazer esse tipo de investimento então, hoje, esse é um instrumento muito fácil, os estados podem tomar essas medidas de CMS, inclusive vinculado ao transporte, do gado que é uma outra coisa que incide também é, é, isso interessa também aos frigoríficos e à indústria Então, você pode usar um leque de instrumentos tributários De forma inteligente Sem, sem pesar né, no bolso necessariamente Mas usando aquela famosa função extrafiscal do imposto Que é chamada, acho isso maneiro Deveria aliar né, muitos instrumentos de captação uh, De rede, de coisa, etc. A medidas tributárias, locais que, que, que estejam articulada com isso, Eu acho uma coisa que tem um, um grande futuro, um grande potencial posso então aqui encerrar agradecer pela densa uh, contribuição nossos expositores e espero que isso amplie o leque das fases seguintes da, da discussão, da interação entre o mercado. Obrigado.